Boa tarde queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, amém. Hoje nós do grupo Orações dos Salmos, estamos dando as boas-vindas, aos 55 membros que já se uniram a esse grupo de oração, que só cresce cada dia mais. Sejam todos bem-vindos. Eles membros desse grupo. Silvia Teixeira. Entrou há 44 minutos, participou há 42 minutos. E pede orações de libertação para ela e seu filho Felipe. Fábio Couto. Entrou há 45 minutos. Paige Carvalho. Entrou há 3 horas. Luísa Tamaoki. Entrou a três horas. Luzia Bezerra. Entrou a sete horas. Raimunda Silva Lima. Entrou a dezoito horas. Neuza Santos. Entrou a 18 horas. Zilda Rocha. Entrou a 18 horas. Ruth Oliveira. Entrou às 19 horas. Isse Moraes. Entrou às 19 horas, participou às 7 horas. Cristina Dinha. Entrou às 22 horas. Maria Nunes. Entrou às 22 horas. Panzinha Maciel. Entrou na terça-feira. Dulceneia Carvalho. Entrou na segunda-feira. Joa Andrade. Entrou na segunda-feira. Mi Morena. Entrou na segunda-feira. Erika Moreira Quinha. Entrou na segunda-feira. Ana Maria. Entrou na segunda-feira. Participou na segunda. Advogada Noelle Garcia Entrou na segunda-feira Nilza Esperandio Entrou na segunda-feira Jéssica Rocha Silva Entrou na segunda-feira Regina Florêncio Entrou na segunda-feira Mariana Cunk Dantas Entrou na segunda-feira Juliana Vitória entrou há cerca de um mês. Zenaide Taura entrou há cerca de um mês. Regislane Santiago entrou há cerca de dois meses. Adriana Ventura entrou há cerca de dois meses, participou há cerca de três semanas. Lúcia Souza. Entrou há cerca de dois meses. Renan Ferreira Batista. Entrou há cerca de dois meses participou há cerca de três semanas. Gal Reis Mimoso. Entrou há cerca de dois meses. Jean Rocha. Entrou há cerca de dois meses. Valdirene Ribeiro. Entrou há cerca de dois meses, participou há cerca de dois meses. Gabriele Ferreira Entrou há cerca de dois meses, participou há cerca de três semanas. Cida Soares Entrou há cerca de dois meses. Anderson Martins Entrou há cerca de dois meses. Eugênia Cruz. Entrou há cerca de dois meses. Iracema Fabrício. Entrou há cerca de dois meses. Letícia Araújo. Entrou há cerca de dois meses. Fátima Silva. Entrou há cerca de três meses. e Soares. Entrou há cerca de quatro meses, participou há cerca de duas semanas. Luiz Felipe Entrou há cerca de quatro meses, participou na terça. Valéria Santos Entrou há cerca de cinco meses. Céli Namim Entrou há cerca de cinco meses. Reis Maria Reizinha Entrou há cerca de cinco meses. Daiane Oliveira Entrou há cerca de cinco meses. Deise Simone Flores Entrou há cerca de cinco meses, participou há cerca de dois meses. Sérgio Rocha Entrou há cerca de cinco meses, participou há cerca de três semanas. Wilton Batista. Entrou há cerca de cinco meses, participou há cerca de duas semanas. Maria de Lourdes. Entrou há cerca de cinco meses, participou há cerca de três meses. Cíntia Pavoni. Entrou há cerca de cinco meses. Oh glória, amém Jesus, obrigado a todos vocês que já faz parte do grupo, vamos recrutar mais membros, o grupo tá quase pronto, ainda falta alguns ajustes, mas vocês já podem glorificar entre si. Amém. Abraços a todos, fiquem com Deus.